Olá, minha gente. Continuamos aqui conversando sobre o plano de reconstrução e transformação do Brasil proposto pelo Partido dos Trabalhadores. Nesta oportunidade, vamos falar acerca da crise além da pandemia. A proteção à vida vai muito além do combate à atual pandemia. O inimigo não é apenas o vírus, embora ele seja um adversário terrível e imediato. O mundo atravessa a maior crise econômica e social da história do capitalismo, apenas comparável à devastação causada pela crise de 1929. Trata-se de uma crise estrutural do modelo neoliberal, agravada pela pandemia, que criou um cenário de recessão profunda prolongada. Esse cenário está diretamente associado ao prolongamento da crise sanitária com probabilidade de uma segunda onda ou de uma presença crônica até o final de 2020. Mesmo a previsão de recuperação do crescimento em 2021 aponta para dificuldades na retomada, com o Brasil levando alguns anos para recuperar o nível de produção pré-Covid. O capitalismo Especialmente nesta variante neoliberal que já leva 40 anos e as políticas de austeridade que adota com regularidade se esgotaram e estão levando o Brasil e toda a humanidade a um beco. Esse modelo não tem futuro, ele é insustentável, insustentável no que tange à estabilidade do crescimento, pois gera crises recorrentes e graves, insustentável no que se refere à promoção do bem-estar social, uma vez que aumenta a desigualdade e a exclusão, além de ocasionar o desmonte progressivo da seguridade social e a precarização do mercado de trabalho. Insustentável no que tange ao meio ambiente, já que cria a necessidade de um crescimento predatório e de um consumismo voraz. Insustentável com respeito à soberania, uma vez que promove dependência econômica, tecnológica e geopolítica. E, mais grave ainda... E insustentável no que se relaciona à democracia, pois fragiliza os sistemas de representação ao cristalizar consensos técnicos fechados ao controle do voto popular. Assim sendo, o principal adversário de longo prazo não é o vírus, que eventualmente será contido. O principal adversário estrutural é esse capitalismo neoliberal, hegemônico, cerca de quatro décadas, que desequilibra o planeta e desarmoniza as sociedades. Quando a pandemia terminar, será possível, enfim, tirar as máscaras e abraçar vizinhos, amigos e parentes. Mas para continuar a defender a vida, é necessário também tirar as máscaras do egoísmo, do individualismo, do ódio, dos preconceitos de classe, gênero, raça e contra toda a a diversidade, da indiferença, da ignorância, do negacionismo obscurantista e das velhas fórmulas fracassadas. E abraçar fraternalmente a causa e o sonho de um mundo melhor para todas as pessoas. De um Brasil para todas e todos, de novo, renovado. Antes, face à ditadura do pensamento único, do neoliberalismo sem oposição, dizia-se que o outro mundo... Era possível. Agora, frente a mais uma crise de um modelo insustentável, é urgente afirmar que outro mundo é necessário, outro Brasil é preciso. Sem isso, não há futuro decente para a imensa maioria da população do mundo. Sem isso, não há nada. Muito obrigado. Até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.